Está começando mais um Olhar com Sabrina. E se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite, inscreva-se e vem comigo. Porque hoje, adivinhe aonde eu estou, gente. Pois é, eu vim visitar uma cachoeira aí que ficou bem para trás, quando eu vim aqui em Poema, que é onde eu estou em Minas Gerais. Que eu queria filmar para vocês aí, gravar Cachoeira Alta. Mas quem assistiu os vídeos e acompanhou a minha trip aí, e Poema viu que eu não consegui fazer essa cachoeira porque no dia, né, na, na, nos dias que eu estava aqui em Poema estava acontecendo uma festa, uma rave e quando acontece esse tipo de evento aqui, nessa cachoeira, eles fecham então não fica aberto para as pessoas visitarem, que é uma pena, mas eu respeito porque é um evento fechado, né então, pra quem gosta também, eu acho super bacana, vocês podem procurar saber aí como que funciona essa rave, que eu acho que deve ser o máximo, imagina que bacana, para quem curte, né, curtir uma rave aí no meio da natureza, com direito a uma cachoeira, tá? E aqui é a entrada, tá? Daqui, bem, bem, bem distante ali, você já consegue ver a pontinha dela, a parte de cima da cachoeira alta, é, aqui é a parte do estacionamento, como vocês podem ver aqui atrás de mim, Gente, aqui também tem a área de camping, tá? Pra quem quiser acampar, o valor é de 20 reais. Então fica a critério de cada um, quem gosta e tal, eu acho bacana também. Mas hoje eu vou fazer um bate volta. Então o valor pra visitar a Cachoeira Alta é de 15 reais por pessoa. E quem não assistiu os vídeos, gente, de poema, tem outras cachoeiras, tem outros passeios que eu fiz. Eu fiz o Parque do Limoeiro. Que é um parque super, super legal Tem cachoeiras dentro dele também Que é, assim, muito interessante Muito gostoso para vocês fazerem, né? Porque aí vocês vão fazer trilhas, vocês vão ter contato com a cachoeira Então é bem legal E tem também o meu vídeo Tá tudo aqui na descrição, tá, gente? Tem o meu vídeo também, que eu fiz da cidade de Poema Tem a da cachoeira do Patrocínio Amaro E assim vai, gente Eu fui também na Serra dos Alves Que é bem próxima daqui também de Poema Que tem cachoeiras lindas é, a galera aí curte essa vibe de sempre subir ali pra Serra dos Alves Que também acho que vale a pena Então aqui ó, vou deixar todos os vídeos na descrição pra vocês, tá? E gente, Poema tá mais ou menos 92km de Belo Horizonte Do centro de Poema até aqui na Cachoeira Alta são 11 quilômetros Tá? Então assim, é super tranquilo Vocês vão pegar a estradinha de terra assim Então vem devagar, dá pra vir com carro normal Não precisa ser 4x4 E vamos lá, né? fazer essa trilha aí e vou mostrar pra vocês a tão famosa cachoeira alta Música Então, gente, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a trilha. Depois que vocês saem da portaria, vocês vão andar, em média, 8 minutos para chegar na cachoeira alta, tá? Claro que isso vai depender muito do ritmo de cada pessoa, né, gente? Eu já falei isso muito nos meus vídeos, porque isso depende muito mesmo, tá? É, o chão da trilha tem uma parte que é toda de terra, vermelha mesmo, e aí vem algumas gramas aqui, Tá? É, do meu lado aqui, ó, como vocês podem ver a paisagem, é uma serra maravilhosa. Se vocês forem olhando, ó, linda. É, como vocês viram, tem uma, um, um lago, né? Lá na entrada mesmo, lá embaixo. Esse lago também vocês podem entrar e nadar, mas claro, gente, eu vou deixar para mim curtir a cachoeira, porque é muito amor, não tem como, <risos> vocês sabem disso, tá? É, e na portaria, gente, eu não tinha falado no início do vídeo, mas tem banheiros, tem também, vendem algumas coisas de comida, é, né, de lanche assim, tipo, chicletes, chocolate, tem algumas coisinhas que eu vi, inclusive bebidas, tá, porque eu sempre falo isso nos meus vídeos com vocês, que pra vocês trazerem sim, tá, tomem bastante água, tragam alimentos, gente, alimentos leves, tá, é tragam barra de cereal, frutas, algo que vocês vão conseguir comer, vai, vai satisfazer, né? E ao mesmo tempo não vai pesar, porque querendo ou não, vocês vão andar, vocês vão fazer a trilha, vocês vão entrar na cachoeira, né? E é super perigoso, vocês sabem disso. Então, por isso que eu sempre recomendo é, comidas mais leves, mais de boa. E assim, gente, é uma energia muito gostosa, tá? Vou falar com vocês. Eu estava com saudade. Tinha muito tempo que eu não fazia vídeo né, de cachoeira aí para vocês. Aposto que a galera aí que curte cachoeira já estava morrendo de saudade para eu poder gravar. É, eu espero que eu consiga fazer mais trilhas, é, mais cachoeiras aí esse ano. Até porque, né, gente, eu tenho que fechar o meu passaporte da estrada real. E quem tiver dicas já vai deixando aí para mim, porque eu adoro as dicas de vocês principalmente lugares que, que tem cachoeira, que tem contato com a natureza, porque eu sou apaixonada com isso, vocês todos aí sabem. <risos> e é isso gente, é... mas a trilha parece ser super tranquila, estou é, fazendo aqui, está super de boa e já já vocês vão ver aí essa cachoeira, que eu já estou aqui ansiosíssima <risos> para me conhecer ela também, porque vai ser meu primeiro contato, né praticamente. Depois que vocês sobem na trilha, que é a parte que mais vocês vão sentir um pouquinho, porque é uma subidinha, mas nada muito difícil, tá? Como eu disse pra vocês, é uma trilha, uma trilha super tranquila. E aqui, ó, nessa placa, tem algumas informações, tá? Por exemplo, o poço, ele tem 8 metros de profundidade, tá, gente? A queda dessa cachoeira, ela é de 110 metros, então é uma queda maravilhosa, né? É uma das coisas que eu mais gosto em cachoeira, que são as quedas, eu acho lindo. E, gente, eu queria muita atenção com vocês para as informações que eu vou falar com vocês, assim. É, às vezes, a gente tem aquela questão de muita segurança, porque a gente sabe nadar. Então, a gente acaba entrando, a gente acaba arriscando, a gente nada até o fundo, a gente vai na queda. Mas, tomem muito cuidado, tá, gente? Eu acho que o excesso de segurança demais, ele, ele faz com que a gente possa se dar mal aí. E aí, um dos passeios que era para ser incrível, acaba não sendo nada legal, né? Então, assim, atenção quando vocês tiverem pedras, tá, gente? Porque escorrega mesmo, não é brincadeira. Então, atenção antes que vocês pisam. Antes de entrar na cachoeira, uma dica que eu vou dar para vocês. Eu sempre gosto de chegar, analisar, olhar o que, que tem próximo, se realmente eu posso entrar, se realmente ali tem uma pedra. Gente, não pulem sem vocês saberem, tá? Por favor, entrem numa boa, analisa todo o ambiente pra vocês irem tranquilo e curtir o passeio de vocês, tá? E crianças, né? Quem tiver com crianças, muita atenção também, porque criança é um piscar de olhos e elas já estão lá dentro. E cachoeira é super bacana, é uma vibe muito gostosa, mas tem que ter atenção sim, tá? Igual a gente tem atenção quando a gente vai para o mar, a mesma coisa eu peço para vocês, muita atenção também nas cachoeiras porque o passeio é para divertir, é para curtir é uma energia né, muito gostosa e a gente não quer que isso daí acabe se tornando algo negativo aí do passeio. Então curtem bastante mas conscientemente. Gente, amei a Cachoeira Alta Espero muito que vocês tenham gostado aí também De ver todas as filmagens é, Como eu disse pra vocês O poço é sensacional principalmente Porque é um poço fundo Então pra quem sabe nadar, pra quem curte É maravilhosa, tá? A galera faz rapel aqui também, gente Na Cachoeira Então tem várias agências aí Que devem fazer, vir trazer a galera pra dar, descer de rapel Eu não sei se no vídeo aí Vocês conseguiram ver, mas tinha... É, algumas pessoas descendo, então é super bacana. Então foi um dia sensacional. O tempo fechou agora, então hora de partir, infelizmente. Mas, ó, espero muito que vocês tenham gostado aí, tá, galera? E se vocês gostaram, não se esqueça, tá, de deixar seu likezinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal também aí, ó, pra quem não é um inscrito, tá? Tá comendo mosca, porque tem muitos vídeos legais, muitas coisas aí pela frente. Fora os que já foram São muitos vídeos E como eu disse pra vocês no início Eu vou deixar todos os meus vídeos de poema aqui embaixo Na descrição, tá? Pra que vocês assistam E venham conhecer, gente Cachoeira Alta está mega aprovada aí Mais uma cachoeira pro meu Pro meu, é, pra, me, pro meu pra minha ficha aí pra minha, as minhas listas de milhões de cachoeiras que eu amo Tá? E quem tiver dicas Deixem aqui pra mim Tá? mais informações mais lugares aí pra mim poder passear tá então é isso gente um super mega beijo para todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau